Cara, o é, que eu estava comentando com vocês, eu acho que era é legal. Na verdade, assim, eu, nunca tinha, eu nunca nem fui pesquisar muito sobre o telaplanismo, porque eu sempre achei um negócio tão absurdo, que eu falei, cara, um, nunca nem me interessei. Mas aí, como a gente comentou que a gente ia bater um papo sobre isso, eu, eu dei uma, uma pesquisada aqui pra, até para entender um pouco a, a lógica né, do, do, dos caras e tal. E eu achei algumas coisas interessantes aqui. É, depois a gente pode ir falando um pouquinho aí sobre, sobre esses, esses conceitos né, que eles utilizam, que eu acho bem... que é, não, não é, eles têm que ter uma lógica, né? E eu acho que depois a gente também pode falar um pouquinho aí sobre o, aquele documentário do Netflix, que é bem interessante também, que fala um pouquinho lá... É, é... De onde surgiam? Quem são essas, essas pessoas? Por que, que elas se associam? Quem né? são? Aonde vivem? Do que se alimentam? Onde vive, vivem? no Globo Repórter. O que Até uma coisa engraçada... Ai, cara... Tá engraçado que, é. Uma coisa engraçada que tem lá, que a gente estava comentando, é que o, o cara lá é o, sei lá o que, é Sargent, né? O, o Sargent, é o, o cara lá que, o que começou no e aí, Brasil o qual? super movimento lá, né? Exatamente, que daí agora pô tem uma associação e o cara faz evento e tal. No fundo a gente vê que o cara tá ganhando dinheiro com isso também, né? É, é o que eu sou, engraçado... né? Mesmo se ele descobrir é. que... cara pode ser que nem acredita mais que a Terra é plana, só que você acha que ele vai perder o ganha-pão dele? Né, tal Exato, exato. é perder os, os associados. O, o, cara cara já é o cara já conseguiu um tá cara na mãe. Netflix. Saiu do porão da Netflix. O cara tem livro. Mãe? Tem livro, é, né? né? É, se for o mesmo Castilho, é, foi ele que conseguiu uma namorada lá? O oh, cara escreveu é, um livro, saiu da casa da mãe, escreveu um livro, tem oh? no Netflix, tá namorando? Oh, Porra, cara! Nem se ele sair da terra voando e descobrir que é redonda, esse cara fala que até é redonda, mas não. Não, e aí tem uma maneira pra assim, não, porque todo mundo acha que quem é terraplanista já é uma pessoa de meia idade que mora com a mãe. E é exatamente o caso hum. dele no dele é, mas... Pior uma que não é só, né? Uma, uma coincidência, coincidência, né? É. É, mas tem uma coisa que eu fico puto com o negócio do terraplanismo, que é assim... Tudo tem a ver com teoria da conspiração, né? E aí tem um negócio muito legal pra você saber quando existe uma teoria da conspiração. Quando você usa outra teoria da conspiração pra comprovar a sua teoria da conspiração. E aí vira... Gente... O Adriano tá ligado, vira recursivo. É. E aí começa a ficar recursivo a coisa. Então assim... Ah, não, porque tal coisa. você faz uma... Tá, mas e a gravidade? Porque o homem, quando foi pra Lua. Não, mas o homem não foi pra Lua. Aí já começa. Não, mas e tal não, Mas aí tem. Mas aí tem um tratado em tal lugar. Aí você começa a ver que é... quando você começa a é, tentar quebrar o argumento. Ele vem com uma outra teoria da conspiração para tentar quebrar o seu argumento. Só que em vez de ele quebrar o seu argumento com fato, ele quebra com a teoria da conspiração. Aí nunca, parece que nunca é... termina. Então, Na verdade, vicioso, eles né? criam uma realidade, eles criam uma realidade paralela para poder encaixar essas teorias. E sabe o que eu fico puto? Né? Que tem não as, consegue as, comprovar cientificamente as, as principais também. teorias dá para comprovar eles mesmos e eu dormir, eles não fazem. Então, se você terraplanista tá me vendo agora, tem uma teoria, por exemplo, que eu não vou lembrar agora se é o ah, Tratado tá da Antártica. Você não consegue chegar lá, que tem um paredão de gelo, é da Antártica, né? Exatamente, é da Antártica. Da Antártica? Cara, por que essa, não pega um, é legal, Não tem nenhum terraplanista. tem nenhum terraplanista que tem uma grana. Pega um avião, vai ali perto da Antártica e pega um barco até lá. tá? Não, não existe negócio de você tentar ir lá no paredão, não, tá? Eita, que que? eu nunca vi nenhum é, terraplanista pegar como, e tentar ir pra Antártica mas como um só pra mostrar? Faz vai como lá. o McClink que vai há 30 anos lá. Na, é, não na é cidade. difícil. Com, se você é planista e você tem uma grana, faz esse teste. Vai lá, voa de avião até o mais próximo que dá. Pega um barco, vai até lá. Você vai ver que não tem porra nenhuma. Assim, esse tratado, você falou, é o Tratado da Antártida, que é de 1959. E aí eles dizem que esse é um tratado que existe para esconder o fato de que é, lá só tem uma... É, Caramba, eu vou mas aqui a da, da hora. Da hora. O quê, Ele? não, velho, eles, quê? eles querem esconder. Primeira pergunta, quem são eles? Assim, é, eu não sei que se vocês jogam Assassin's Creed, que é um jogo Sim. da Ubisoft. Não jogam, Cara, mas não conheço. Cara, parece um jogo. Cap... Parece Capítulo um dos jogos, raça. porque, cara, porque é uma ordem, né? Eu sou cacete, é um ter é, uma ordem lá, né, que, que quer tomar o poder, e aí tem lá, né, a, a magia lá, né? Aquela coisa toda lá que vai quem tem a, a maçã lá, né? É, tem o poder de controlar a humanidade, aquela coisa doida, né? Me parece mais sabe, essas histórias. E assim, eu vou ser bem sincero, é um hoje, hoje em dia, na sociedade, você não mata ninguém assim do nada. Mas eu não vou voltar. Há dois mil anos atrás, que já sabe, não era comprovado com o fato, porque acho que foi em de Cristo que teve as navegações e tal, mas já sabia se que era, já tinha contas, o pessoal da Grécia antiga já sabia. Dúvida? Se existe uma é, nova falar, ordem é, mundial, por que é. se um cara, quando começou a pensar, hum, eu acho isso aqui é redondo, por que não sumiram com esse cara? É mata. Eu, eu falei se eu fosse uma nova ordem mundial e eu não quisesse que ninguém descobrisse que a terra é redonda ou é plana, seja lá o que eu não quero que descubram sei lá, eu, eu, eu defendo que a terra é plana. Não existe terra redonda e tal, é tudo uma mentira. Se eu visse que algum cara começasse a falar terra redonda, eu ia mata, mata esse cara aí. Então, assim, é muito engraçado, é. né? Tem um poder, que ninguém sabe quem é, porque é a teoria da conspiração, que não quer que você saiba né, quem são eles, e eles não querem que você saiba que a Terra é plana. Tá bom, mas é lá atrás... Assim, é, lá atrás acreditava, muito... né? Ou se não... Pera aí, tudo foi um complô. Os gregos antigos, na verdade, foi essa sociedade, porque eles não, ninguém pode saber que a Terra é plana. Então, vamos falar que ela é redonda. E criou-se essa mentira que a Terra é redonda... Por alguém há dois me... mais de dois mil anos atrás só pra... Não, agora todo mundo acredita que é redonda, mas é plana. Ninguém pode saber que é plana. Cara, que loucura, é. sabe?